Fala pessoal, bem-vindos novamente, vamos voltar aqui para Oblivion, mais uma gameplay, continuando aqui, a gente vai agora passar aqui pessoal, na parte dos sewers, que nos esgotos, certo? Para a gente chegar ao lado de fora da, da cidade lá do... não tem muito segredo, tá gente? Aqui pessoal, como eu já escolhi a classe, eu ganhei novas é, magias. Eu até esqueci de equipar, um pouquinho, esse aqui é para identificar a vida, aqui é para é, dar su mono em um esqueleto, né? é uma coisa aqui. Tem uma aqui que é da minha classe, ah não. Depois, gente, como eu escolhi esse novo personagem, Então eu vou, eu vou mudar a classe dele Eu não vou continuar com essa classe aqui de High Elf não Porque não faz sentido Como eu vou jogar com o Witch Hunter Não faz sentido eu, eu jogar com o High Elf Eu vou escolher uma classe aqui Que tem mais a ver com, com essa profissão que eu escolhi Certo? Caramba, vem no gás apertando os botões de bom um maluco, cara. Ess esses conjúrem do, do oblivion são muito úteis, cara. Pra você não tomar dano. Eu não peguei o que peguei. Então vamos lá gente, aqui não tem muito segredo, aqui não tem nada, a gente já pode seguir pra cá tá Ali é uma só uma salinha vazia, ah aqui tem um baú Tem um baú, se eu não me engano é isso mesmo Vou Pegar aqui o máximo de flash que eu conseguir Isso aqui serve pra gente fazer poções, tá? Quando a gente sair gente, a gente vai entrar numa caverna que eu sempre gostei no começo e tem umas coisas boas lá. Aí eu mostro pra vocês. Aqui já tá bem pertinho do no final. Dos esgotos. Vamo ratinho aqui. Eu adoro o personagem furtivo, gente. Gosto muito. Eu vou até dar uma olhada. Se eu vou mudar de profissão, mas acho que eu não vou, não. Vou dar uma salvada aqui. Vamos lá, deixa eu chegar ao final aqui. Normalmente, gente, é até bom vocês salvarem um jogo aqui, porque vocês podem começar dali e não precisa ficar voltando. Eu vou, eu vou escolher o, o, o elfo negro aqui, gente porque ele é bom com espadas, é... arcos e magias de destruição, então faz muito sentido que eu use esse, essa raça pro, pro tipo de personagem que eu estou usando, né? cara, os ca... a cara dos personagens é terrível, meu deus, pronto, tá bom, vou ficar, só mudar esse cabelo, horroroso. gente, tem um cabelo aqui que eu gosto, Vamos ver. Não, tá pra cá. Esse, ótimo. Tá ótimo. Pronto, acho que tá bom. Aí é o seguinte, gente. É, vamos, vamos dar uma... Olhada aqui, no birth. A, a constelação do meu nascimento. Eu posso escolher o Tiff. Que ganha pontos aqui de agilidade, é, speed, sorte. Ou então eu pensei nesse aqui, ó, no Steady. Que é para você aumentar o seu speed Mas eu acho que eu prefiro o Tiff aqui, que você ganha 30 pontos em vez de 20 num só Né? Então vamos lá Fazer é um personagem bem diferente, tá gente? quero só na classe aqui, eu quero mostrar para vocês Eu tô no Witch Hunter Eu quero alguma coisa com, com realmente com, com magias e... E realmente um cara que seja diferente, uma coisa diferente, né gente? Ficar sempre jogando com a mesma coisa, não é legal. Então eu vou continuar aqui, ó. esse Pilgrim também seria mais ou menos interessante, mas não sei, não gostei. O Nightblade também mais ou menos, não gostei também. Eu, eu quero alguém que realmente que seja estilo o Witch Hunter mesmo, tá? Então vamos aqui com o Witch Hunter, vamos embora. Pronto. Nós vamos aqui, gente, numa caverna, logo aqui à direita. Tem um anel lá que, se eu não me engano, é negócio para você aumentar seu nível de sneak. Fazer silêncio, né? Andar em silêncio. Aqui começou o jogo, definitivamente, tá, gente? Depois de eu ir nessa caverna, eu acho que eu já vou direto na missão principal. Tá? Ali vocês estão vendo, tem um imp ali, que é tipo uma gárgula, né? Algo do tipo não tem muito segredo não lembra de, de verificar tudo vamos pegar aqui ó Isso aqui ajuda demais então tá, tá alguém me vendo cadê ela o imp toma toma pronto Vou lá pegar as flechas para não ficar sem. Oh, gente, vocês me perdoem aí qualquer bug que tiver por causa dos mods que eu instalei, tá? Aqui é a caverna que eu falei com vocês, tá, gente? Ela é um pouco extensa, mas não é muito difícil, não. Eu já não, não tive muita dificuldade na época para passar por ela, não. Aqui tem um... Tem uns imps lá do outro lado. Tem. Acho que tem um rato por aqui. Ele me viu. Tá esperto porque senão, gente. Morre rápido. Não tem muita vida. Eu lembro que tinha um rato por aqui. é um outro imp ali. Deixa eles quietos, que depois quando eu der a volta, eu mato. É mais fácil do que eu ficar brigando aqui com eles. Eles viram a caveira, olha. Aqui, gente, vai ter um, um, um guerreiro aqui. Que vem pra cima com tudo. Por aqui. Olha, minha... Ah, tá. Aqui é o teto desabando. O cara tá ali, tá? O cara tá aqui na frente. Alguém me vendo. Deixa eu ver se a caveira vai atrás de alguém. Não. Ele tá aqui na esquerda, tá, gente? Ó, o rato. Vê, matei o bicho, nem vi. Tiro tão certeiro que eu nem vi. Aqui, ó. É aqui, gente? É aqui. É aqui porta tá fechada Olha ah lá gente tá dando tá dando algum tipo de bug na na, na armadura do cara eu não sei o que é isso tá vendo é os mods que eu instalei cara. Vem pra cá carro que você foge não consegue Toma Mata ele tranquilo Toma aí, faço flecha atravessando Depois vou consertar isso, tá gente? Peço desculpas pra vocês aí Pela esse problema Mas depois a gente conserta isso, tá? Aqui, aqui tem uma Eu vou fazer um personagem aqui, ó fica mais, mais a ver né gente não ficar o cara totalmente nada a ver fica mais bacana mais parecido com o que eu quero depois vou arrumar uma capinha mais maneira aqui ó, tá com problema, tá vendo? o cara fica invisível mas depois eu consigo, opa perderam as calças ali deixa a calça, beleza Vambora. embora pegar as coisas aqui na sala dele tem carne, tem um cara morto aqui. Uma coisa que é importante, gente, que a gente não pode esquecer, sempre é ficar descansado. Você sobe de nível muito mais rápido, tá? Então lembra disso, de descansar. Vamos descansar aqui. No mínimo 8 horas, tá, pessoal? Para garantir a noite de sono como tem que ser. E aí a gente sobe de nível, as habilidades e tal, tudo muito mais rápido, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma salvadinha. Pronto. aí aqui tem mais locais para explorar, acho que aqui é mesmo, que mesmo. Ó, tem gente aqui. O negócio é o seguinte, ó, se eu tenho uma outra magia aqui, ó, essa aqui, identifica, ó inimigos, tá vendo? Pra quem não lembra... Vai... Usar as magias, né gente? Porque tem que subir de nível esse negócio. É uma das minhas principais características lá, habilidades, né? Aperto toda hora sem querer aqui. Vou pegar as flechinhas, porque tenho pouca. Não pode vacilar. Vamos usar isso aqui. Isso é bem útil. O problema é que acaba rápido essa, essa menorzinha que eu tenho. Não, não dura quase nada. Um rato ali, ó. Errei. Alguma coisa na frente. É uma... Toma. Morreu. Pronto. a flechinha. O ideal aqui era eu estar usando algum tipo de tocha, tá gente? Tá muito escuro. Esse lugar é grande, gente. Eu acho ele grande, então não vamos demorar muito na exploração não. A gente ganha tempo. Aqui vai ter uns gárgulas, tá? Não tem muita dificuldade. Vamos lá Vamos matar aqui Vamos filho Opa Vocês, pra quem não sabe, tá A maioria dos jogadores sabem Mas se você jogar magia de destruição Nas suas invocações Também sobe de nível, tá Só que ele pode ficar outro contigo e te dá porrada, tá, É e... ficar esperto com isso, mas é uma forma de você treinar. Uhum. Vou pegar aqui a flechinha. Opa, <risos> essa flecha foi... <risos> Porra, sacanagem, bicho. É, vamos continuar aqui, gente. Tem um cara ali, tá vendo, né? Não, Confundi. ali. Você tem tá aqui uma invocação? Toma. Sem segredo, sem dificuldade, só na calma. Aqui tem um baú, eu lembro que aqui tem um baú na água, se eu não me engano, e na aqui, na parte de cima aqui. Os Atléticos ali, aí gente, ó. Vou usar isso aqui, velho. Eu, eu não quero o meu personagem todo Eu quero ele bem caracterizado de acordo com a profissão né? Vamos jogar RPG do jeito que tem que ser né Fica interessante Fazer uma jogatina interessante O cara lá é mago, é né? witch, witch hunter Mas o cara usa a armadura toda fechada que tem nada a ver Não que não possa né pessoal e claro, no RPG você faz o que você quiser. Aqui são várias missões que tá aparecendo, gente. São missões que eu adicionei com alguns. Aquela Spark uma magia nova. Depois a gente aprende ela. Vamos dar uma flashada nesse bicho. Toma. Alguma magia, vamos treinar Subiu os níveis do cara Eu lembro que tem um outro aqui, bicho Não é só esse, não vamos, ver, vamos detectar a vida Não, aqui não Bora, gente, vamos perder Pera aí, gente, tem um Tem, aqui. tem um baú por aqui eu não lembro aonde... não, tô, acho que estou confundindo com outro lugar Vamos embora Desculpem o barulho de moto Tem umas motos passando aqui perto Aqui tem essas runas, gente, vamos falando algumas coisas, tá? Aqui parece que os exploradores vieram nessa, nessa caverna, a gente vai ver ali umas pessoas mortas, tá? Mas, assim, não é nada que vá atrapalhar a conclusão da caverna, não, tá? Aqui tem gárbola. Aqui você escolhe, tá? Tanto faz, pra cá como pra cá. Vamos por aqui. Um aqui. Caveira tá agarrada ai uma louco ir pra cima da gente com tudo é igual eu falei pra vocês na primeira gameplay cara eu acho que o sistema de ataque de de, de, de negócio do, do, do Oblivion mais agressivo cara dá um medo dos inimigos bicho não vou mentir não, fico com medo dos inimigos Deixa eu vou ver o um mapa aqui, gente. Tá vendo? Aqui ele vai dar a volta, tá? Então não precisa preocupar, não. Até tem um bicho ali. Calma. Tá na manha, com cuidado você ser tão rato por aqui. Mais uns bichos ali, vocês estão vendo, né? Ó, um o aqui. Taca furtivo, errei. passei em magia. Botar uma flechada. Bacana desse personagem é isso: você tem opção de atacar com magia e com, com, com, com, com arco, né? Interessante, cara. Eu tô, eu tô curtindo bastante esse tipo de personagem. Não sei se vocês curtem também. Mas, sinceramente, eu tô... Opa! Agressivo sobe de nível, beleza eu tenho que ficar esperto gente, porque aqui eu sei que tem um baú aqui que tem itens bons peraí gente aqui com cuidado pra não vacilar eu sei, que, eu sei que tem mais bichos vamos com cuidado aqui ó tá vendo? deu, deu a volta não fica sem explorar tudo Aqui, aqui é o caminho por onde eu vou. Ali vai se abrir. Vai ter dois gárgulas, se eu não me engano. Agora o negócio é o seguinte. Deixa eu, deixa eu fazer um negócio aqui. Como eu escolhi um personagem diferente, agora eu posso uma magia diferente. Esse, esse ancestral aqui ele é uma vez por dia só, gente. Então escolha um momentos bons para você usar ele. Acertei ele. Não matou? Muito fraco. Morreu. um outro. A caveira é melhor do que ele. poder só posso usar uma vez por dia e é pior que a caveira que posso usar toda hora. Toma. Tá meio escuro, gente. É assim mesmo. Estamos no... Opa. Essa senhora. Que só vou pegar os itens que tem aqui. Tem um baú aqui em cima. Para ver se tem mesmo. Tem não. Então, vamos lá. Acho que tá chegando na parte que eu falei com vocês. Vai ter aqui uma série de baús. Pra gente pegar um... É aqui mesmo. Então, vai ter um item aqui. Olha lá. matar esse bicho. Toma. Ai, meu filho não quero saber de você não cara chato vou pegar isso aqui porque eu vou fazer poções tá gente é uma das minhas habilidades principais é, é criar poções alquimia né não tem mais nada não aqui ó. tem esse cara aqui, tem essas roupas não serve para nada tem esse livro aqui que é um livro contando algumas histórias tem mais uma tábua aqui, e tem dois baús, tá, gente? Aqui eu tenho mais um pedacinho de pra criar magias mais fortes. E tem um tomo aqui. Eu não me recordo se esse tipo de tomo já aparecia. Aqui, ó. É... Você quer adicionar absorve mágica pra minha spell list? Sim, quero. Já tem é, não tenho, na verdade, essa magia. Ela vai aparecer aqui. Isso, é, já está aqui. ó salve mágica. é um outro item aqui que eu tinha pego. Ó. Aqui, o um Spark. Sim. Ah, esse Spark é bom. É, quatro pontos. Ah, sim. Cinco segundos. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Hum, não, não tem mais nada. Não. Vou pegar aqui, ó. É, um anel não tem. O negócio é, é, é aleatório. As coisas não oblivam, né? Então, da outra vez, eu lembro que eu tinha pego isso. Mas realmente não tem. Vamos embora. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente, no mapa. Isso. Já tá acabando o mapa, tá, pessoal? Acabou o mapa, na verdade. Agora nós podemos ir embora. E aí a gente finaliza essa gameplay por hoje, para não ficar extenso. O um caminho aqui, ó. A gente vem cá. A direita aqui. Vou ficar em pé. Vou mais rápido. Vai ficar demorando muito. sei que por aqui é um lugar que eu vou sair lá em cima naquela naquela outra parte tá vendo Sai direto virando um pouquinho para esquerda vou ver aqui isso mesmo A gente vai ser lá naqueles dois gárgulas, aqui nesse cantinho. Se eu não consultar o mapa, você custa ver as coisas, né, gente? E aí, acabou o mapa. Aqui, ó, tem um cara. Não tem quase nada, tá? Acho que só tá o dinheiro aqui mesmo. O resto das coisas eu vou nem pegar. aqui para E vou... vamos embora. Aqui vai ter os imps que eu falei com vocês agora. Um tiro. Outro tiro. Matei aqui isso. A caveirinha destrói, cara. A caveirinha destrói. Aí eu vou pular ali, subir lá pro outro lado e vamos embora. Sem é segredo não. Vou pegar umas coisas aqui, tem baú aqui, tem uns itens, tá vendo? Esse escudo aqui vale a pena pegar, porque ele vale um pouquinho de dinheiro razoável. Esse aqui já não vale. Fluor. Oh, não, né, que ali é... Aqui tem duas... Vambora, gente parar de perder tempo. E aí a gente finaliza por hoje. Vou sair só lá fora. Vou mostrar um pouquinho do cenário pra vocês. não um dano aqui desnecessário. Sobe, filho. Eita. Sacrifício, hein. E... Ai, meu filho. Subiu. Pra cá. Isso. Pronto, pessoal. Chegamos, gente. Tá de noite pra caramba. Caramba. Olha que bacana. Bacana, né? Bonito. Bonito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam ainda de deixar o like, comentar, galera, vamos aí, me dê ideias aí de lugares para explorar, tá? Eu vou tentar trazer o máximo de curiosidades aqui para vocês nos mapas de oblivion, tá? Um beijão até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.